Já pulou quatro de espadas. Touro. Você vem pensando muito em dar um distanciamento, saindo da cena atual, porque você está vendo que precisa dar essa pausa em alguma situação. Porque é como se tivesse sido bom para você, trouxe muitos aprendizados, Realizações, mas deu o que tinha que dar e agora não está mais te preenchendo, e ao mesmo tempo pode ter um orgulho aqui ferido de quem esperava receber mais e quando recebeu. Ou quando resolveu se doar, já era um pouco tarde. E nesse momento, é como se houvesse alguém frio, distante, buscando outras coisas. Porque onde está, não está te favorecendo. E pode ter pessoas te ajudando financeiramente, te apoiando em suas escolhas e até te dando presentes. E, no geral, são lucros que você obtém dessa situação e da próxima que você planeja, tá bom? Gratidão.